Bora conferir o game Like a Dragon Shin game que tá saindo hoje. Vamos testar aqui o combate, a demonstração de combate dele, né? E esse aqui é um remake de um game que saiu em 2014 só no Japão. Isso, agora ele tá saindo no ocidente, então vamos conferir tudo do game. Lembrando que o game ele tá saindo pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series e PC. Então bora lá ver o que que tem bora. nessa demo aqui, cara. Tô curioso, eu gostei do estilo do game. Assim que eles anunciaram essa versão ocidental, eu vi que a gente tem duas demos aqui nessa demo, né? Então tem dois modos diferentes. Um pra gente enfrentar é, inimigos xixi. Ah, <risos> que delícia! Que são mobs mais simples, a gente tem que matar eles e fugir. E outro que são inimigos armados, como se fossem umas boss fights, né? Tipo é, os fortões, tá? É, uns mais é, blindados, né? Vamos nessa primeira aqui, já vamos testar. Vai no xixi primeiro. É isso, velho. Hum. Olha só, véio. a gente tem quatro modos diferentes que eu achei interessante, né, Olá, cara? Olá, Comichok! Simão de combo! Então, essa é uma época em que no Japão... É, vamos botar... É o, quase o final da era dos samurais, já a abertura do Japão para ocidente. Então a gente já tem armas de fogo aqui. Aí a gente tem alguns modos. É o modo de espada, o modo de arma, o modo mesclado de espada e arma e o modo de soco, Brawler. né, cara? Tá. Então, aí, com um toquezinho... De botão a gente já troca a nossa postura Nosso estilo aqui hum. O que eu achei interessante, vamos ver como é que fica aqui no combate Né cara Então bate bora vai, Começa na galerinha já Já começa numa galera aqui né Vamos ver o seguinte tá, aí. Vai explicando o que você tá fazendo aí o Seguinte, eu acho que eu vou até trocar de modo velho eu vou usar o modo misto quando é bastante mob aqui. É pelo que eu vi, ele funciona um pouco melhor, né? Ele é um modo um pouco mais rápido, esse aqui. Tá vendo que ele. Nossa, é... que legal! Ele desvia bem rápido. Ele faz esses golpes girados, da ó. Olha ele com a arma! E dá, <risos> e dá tiro ao mesmo tempo, ó. E aí a gente pode usar também os meus tempos especiais quando eles estão brilhando, ó. Eu tipo. Uh... Eu usei como se fosse uma bomba de vácuo Puxei todos eles pro meio ali E aí fica mais fácil quando a gente tem um mob Um mob muito grande, assim Nossa, Muita gente pra matar essa cor muito da hora Vamos dar o um tiro nele aqui Caraca, velho eu achei madeira que é bem cinematográfico, né, cara? Caraca, que da hora E por que, que ele tá com essa luz azul assim? Então, né, eu usei esse especial aí Aí eu tenho mais três especiais ali já prontos pra serem usados, né? Nesse modo misto, né? Tu gira dando tiro, né? Ó, oh, já vou usar mais um aqui. Meu Deus, que legal! São vários, eu achei que ia ser são igual. Vários, né? São vários, são vários, velho. Meu Deus, eu curti muito. A Gabi, que eu sei, cara, que é estilo porradeira. Ela vai gostar de jogar, velho. Com certeza. Muito legal. Oh. Caraca, fui dar o um tiro, fui me bobear, cara. Quer Não ver? sei se ao longo do tempo ele vai ficar muito repetitivo, mas até o momento eu tô jogando muito da hora. Ah, Dá pra dar... É legal, cara, quando tem uns... tem uns inimigos que são armados, pelo que eu vi, né? Provavelmente deve ser bom usar arma contra eles também, né? Aqui nesse modo que tu tá, são só tipo os mobzinhos normais. Exato, esses é tá. são com os mobs mais, mais fracos, vamos botar Meu assim, Deus! né? e eles já são bem resistentezinhos, né? Imagina um ah. o... boss Já vi que eles estão armados aí. Tem que usar aí. o pilar pra, pra tancar. Que samba, devia... samba no carnaval! Eu devia estar no mais perto, né, cara? Meu Deus, que doideira. Tá. Ele tem Vamos. um tom bem divertido, né? Tem. Eu troquei sem querer já o modo, cara. Vou fazer o seguinte, cara. Já vou trocar pro modo para de porrada. Quer distância e dá para ficar só na arma, né? Dá pra ficar só na arma. Ela não é tão eficaz pelo que eu vi, né? Mas Além é interessante, um tiros, né? esse aqui já é o modo de soco, ó. Já vamos testar umas paradas aqui nesse modo, ó. Cabeçada? É, cara. Ah, o modo misto me parece o mais… Quando tem bastante gente, né, cara? É, porque Olha isso. consegue tanto… Olha isso! O cachorro… Porque... Ai, o, o cachorro, cachorro tá… O distraindo! Tá hipnotizando eles. <risos> eles olhando, o cachorro então é tão Deus fofinho! Deus. <risos> Cara, olha Meu a viagem! Deus, que, que viagem! <risos> Eles ficam oi, O <risos> oh, velho legal da franquia Yakuza é que tem essas viagens, né? Para quem não tá ligado, né, velho? A partir eh, de um tempo para cá, agora a, a Sega anunciou que a franquia Yakuza vai se chamar Like, a, like Dragon, a Dragon, como era no Japão, né, cara? Então esse aqui é para ser um novo, novo, né? É um remake, né? Mas é para ser um novo Yakuza, né? Só que agora com o nome Like a Dragon e Olha, é, esse aqui é mais eu forte Eu gosto agora. do… Era. Em todos os lugares é o mesmo nome, mas também, por outro lado, a gente já tá tão acostumado também com o Yakuza, né? Mas é caso de se acostumar. Exato, né? Ó, troquei pro modo de espada, que esse é um pouco mais forte. Eu acho que pra lidar com ele, com a espada é mais é... interessante, né? Uma… Eu achei oh, talvez ó, especialmente... a espada sozinha o é mais contundente. É, esse é o mais forte. A espada... Não tem, relar, não. Tem, tem um modo aqui que tem um healing também, velho. Deixa eu ver se eu acho. É Esse aqui, cara. Esse aqui eu posso ir lá, tenho, Deus. Eu tenho healing, né, cara. Ah. Esse eu achei o, o modo, a postura mais interessante quando a gente tem muitos inimigos, né, cara. Além de ter o healing ali, o especial da esquerda. Ah, ele é, é o muito rápido. que tem o healing? É o mesmo que tem o healing. Ah, eu achei ele o mais equilibrado. Porque tu consegue tanto pra perto da espadada, quanto tu já quer ir meio dando dano com a arma de longe. É, ou... ó. É. Ele já pode usar a arma levanta, pra afastar os outros, é. né. É. Interessante. Ah, Ó. na real, todos são legais. Mas o que eu menos achei legal, acho é o corpo a corpo, no soco. Achei menos… É, estilo meio monge, né, cara? Não, meio e, é monca, meu... né? e normalmente é o meu estilo. Normalmente eu gosto dessa força mais bruta. Mas nesse jogo, especificamente, pelo menos olhando… Eu já é. acho misto e o só espadas mais legais. Ó, tá o cara no tiro. Ó, fiquei me bobeando, cara. Já veio outro. Nossa, ah. muito legal. Mas é da hora, né, cara? Eu tenho a impressão que quando vem o inimigo mais forte, é interessante mudar pra outro modo, talvez o um modo de espada, né, velho? Uhum. Que Eu acho que é mais interessante, né? Tá, vambora, cara. E assim a gente vai avançando, né, cara? E, e, essa demo aqui, pelo que eu vi, ela é focada bem em combate mesmo. A gente não vê muito da história, ah, mas... Ah, eu acho justo. Eu sinceramente gosto quando não mostra muito da história, né? É, mas pelo que eu vi, a história é um dos pontos fortes sempre do Yakuza, né, velho? E pelo que eu vi, tem outros modos legais, tem até um modo de fazendinha, cara, que tem uma fazendinha, pode plantar e tal, tem os minigames aí, pra quem curte Yakuza, né, cara, tem todas aquelas paradas, né? É... Eu, sinceramente, quando tem demo, eu não gosto de antecipar muito a história. Eu não gosto quando repete muito. Eu prefiro é. quando é focado em combate. Pra tu ver meio que como é que funciona o game nessa parte. Caraca! Ó, oh, oh, aí que já que chegou. Que chegou o chefão já. Aí a gente já muda pra espada, né, cara? E pra esse nosso... aí já faz parte daqui em segundo modo. Das... Não, esse aqui ah, é, o é o chefe, chefe do chefe primeiro do... modo. O Caraca, ele, cara. é, ele é brabo, velho. Ele é brabo. Ó, só que eu dou um especial com espada. espadão. Eu já tirou? Não, a gente tirou a blindagem dele. Ah, né? tá. A gente bem que matou a primeira barra. Eu olhei aquela coisa, a vida cheia, o Deixa eu ver, cara. Esse aqui não deve ser tão eficaz contra ele, cara, que é o modo de. Até ajuda, é, né, cara? Tá bom Até é bom que a gente fica meio que longe aqui Perto com essas marteladas aí Ô, louco, bicho É, vamos tentar o um modo de soco, velho Caraca, vem que essa <risos> arma não pegou do nada, <risos> cara Pegou dele, não foi? <risos> Pode Sei ser Sei lá Toma, então Cuidado, Olha tenta esse. rilar, tenta rilar <risos> Ai, Meu Deus Melhor que eu tô hipnotizando ele com o meu poder da dança. Caralho! Meu Deus, até eu fui hipnotizado, cara. Meu Deus, quando ele percebeu que foi hipnotizado, ele ficou revoltado. Olha Cacho... o oh, O cachorro não adianta contra ele, cara. Toma, então. Toma, Caraca. então. Caralho, eu Tá Nossa, quase morto. Nossa, um teco. Um beijinho. É Adiós. isso, cara. Ó, oh, basicamente Ó, oh, a gente tem que ganhar é, A oh, de ataque tá aqui, ah. Defesa e técnica dá pra melhorar ainda que a gente tomou muita porrada ali, podia ter esquivado um pouco mais, né cara Mas basicamente ah, é tá isso bom. A gente tem que misturar os combos com os especiais E fazer as trocas de postura Acabou aqui ah, já ah. o primeiro modo, né Vamos já pro segundo modo, cara Que é aquele é, de enfrentar os, ah, os mais fortinhos os os mais brisadinhos, né, né? Aí vamos Certeza ver como é que deve é. ter, tipo, escudo e chapéu e armadura é. e sei lá o quê. É, Daqueles mas... que dá raiva, tu bate, bate, dá aquele barulhinho meio de ferro. É mais forte, né? Pô, hum. oh, eu gostei do combate até agora, viu? Vou dizer pra vocês, cara. Ai, oi, oita. oi. Tensa, nossa! Olha <risos> Começou cara. a apelação, até do chão ver coisa. Vambora, cara. Ele zerou tudo, né, cara? É outro modo, então ele zerou nossa vida, zerou tudo. Zerou, então vambora, velho. São três a mais ah, tempo, tem pau né, de cara? Fogo? São três a mais tempo. Ah, mato tá dando bastante dano até. Ó, nesse modo misto, velho, a gente pode atacar com um quadrado ou com bolinha. Bolinha ele dá esse golpe girado bem rápido. Véio. Vou já dar um especial aqui, velho, pra. Pera, velho, não nem consegui, velho. É, o golpe é bem mais contundente desses aí. É, bem mais forte. Então vou tentar é, quebrar um primeiro, velho, para já Ai, diminuir esse, a quantidade. Esse é recém escudo, depois minha vida. É, é exato. Caraca, meu Deus. Uh -huh. é. Esse uh. é recém o escudo deles. cara. Não vou ficar é, misturando eles não, velho. Tá vendo que eles são bem mais fortes, né? Bem mais. Eu vou nossa. sempre bat tentar bater nesse que já tá mais quebrado, né? É. Que é o hino. É o hino Vai no hino que é de dia Ó, vamos Depois trocar Depois tem Chica e Ó, Trocar pro modo de porrada, cara Caraca, velho, tá difícil de chegar nele Ele véio. dá uma lança, né, de bastante alcance O range do, da lança é bem grande O amiguinho dele, velho, fica ajudando ele, cara Que raiva, vou trocar pro modo de espada, velho Que eu acho que é melhor Ou arma, vai de arma que é mais longe É, mas eles são muito fortes, é. né Putz, cara o que, que é isso, cara? Tá, ele é tem um que... Calma. Ai, tipo, tem, tem, tem um bônus, 10, assim. 11, 12, tá dando combo. É isso. Acabou. Caraca, velho, que raiva. Lembrou o fliperama total, aquele modo ali. Total, o né? O tá já no finalzinho da vida, os outros estão tá. escudo ainda. Ok. Vou trocar pro modo Mino, Miss. você vai morrer. Véio! O mais chato é o de lança, que ele te atira de longe. É. Tá, ah, vou acabar com esse aqui logo, velho. Morre, mano. Pra não ter. Vem! O que, que é isso, cara? Me atravessou, velho Tenta rilar. Você vai morrer muito, cara. Só pelos tá né? Eu tô tentando focar num, cara, mas sabe como eles são chatos, né? Era. Ah, mas é esquiva, cara Mas é difícil usar esquiva nesse jogo, viu? Nossa, o ira não um teca eu... Dizem aí, pra vocês, isso, foi, né? Agora tem Chica e Chou Tá, deixa eu dar uma afastada aqui Tá vendo? Que Não sei se adianta tanto tá, tá surreal, ele vem né? perto, né? Tá, usei Pera a... aí, A, dizer, healar, a né? skill médica Ok É, tentar tentei Nossa. esquivar, difícil, né? Esses aí é bem mais pesadinho, tá louco? Tá, usei o, o healing, cara. Se não fosse esse healing, a gente já tá frito, né? É. Ó, deixa eu só olhar uma coisa, cara. Só dar um pause aqui. Eu vi que a gente tem como é, montar a nossa build de skills, velho. A gente tem como trocar as skills de cada set. Isso eu achei interessante, ó. E tem várias opções aqui. Isso aqui a gente tem que estudar mais depois quando... Testar a versão completa do game, né, cara? Mas a gente já pode mexer um pouco nisso daqui, né? Tem muitas possibilidades de skills que isso acha achei interessante também. Acho que dá pra meio que adaptar ao estilo de gameplay que a pessoa mais curte, né? Total. Tá, ah, o Cho, a gente tá quase quebrando ele. E eu acho legal que dá pra personalizar. O Cho já vai entrar na vida. Entrou na vida. Uma cara. Tô usando esse especial aqui, velho. Ó, oh, dois, três, quatro. Ele, ele fica meio no slow, né, velho? O Bab muito flipper, mas esse momento. Muito massa, né? Lembra a gente do Street Fighter quebrando o carro aquele com chute, soco <risos> e tal? É. <risos> tá, vambora. O cara esquiva ainda, esse miséria, velho. Não dá pra trancar ele aqui não, porque vale, senão de a gente assim, se trancou. Um ah, não, não. Ter vida? bebida. Toma. Putz, cara, eu tenho que rilar. Beleza, rilamos. Caraca, o <risos> nosso bicho que parece estar tá bêbado. É isso, filho. E ele é demoradinho pra subir de novo quando ele cai, né? É, ele, ele demora a animação, né? Ok. Toma. Tá vendo ele a mostrou defesa? Mostrou ali style level up, tu, tu, tu, tu upa esses... esses é, pelo que eu entendi, acho que ele upa, né, cara? Ah, o Tio tá quase indo de base também. Ok. Mais um salão, seis golpes agora mais uns dois. Aí mais um. Meu Deus, cara. Que nojo, né? Toma. Aê, agora só fica. Agora chica. Agora você vai tica, morrer. Chica, chica, Vambora então, hein? Esse aqui tem a impressão que é muito forte, cara. Esse é brabo. Uhum. Ele tem a postura alta, tá vendo? Só Sim. que aí a gente usa a apelação, velho. Aí, contra a apelação não tem como, né? Ele tava com a blindagem aí do Miséria, né, velho? É, com a postura alta, você é chatinho né? Você Tem que esperar ele baixar a espada pra é. não ir batendo. Toma! Ou de tiro, vai de tiro com o soco. Tá, vamos testar a postura de tiro aqui nele, velho. Pra ver qual é que é. Putz! Ficou sempre longe. Por que, que eu não sei um, ga um galo nele, cara? <risos> é, nós tá <estamos> atirando. Oh. <risos> Sem chance. Relaxou <risos> <risos> galo, velho. <risos> o galo botou um... o. <risos> explode! Nem ferrando, Meu cara. Meu Deus, ó, a defesa ficou em A e, e a técnica em B. Né? A gente zerou a demo, Nem cara, Deus. com o um galo botando o ovo e explodindo, cara. Nem ferrando, eu, né, cara? Eu adoro o humor que, que os Yakuza e agora é. Like a Dragon tem... É, bah, muito eu curto, bom, né, cara? me divirto ó galera, era isso, velho. Dois modos aí pra gente testar, cara. Gostei do combate do jogo, né, velho? Achei bem frenético, achei que vai dar pra brincar bastante, né? Curti também. Sabendo como funciona o Yakuza, vai ter bastante conteúdo também de minigames e tal, pelo que a gente viu, né, cara? Tem uma história que parece ser bem interessante, com várias tretas e tal. Um ponto negativo pra mim, né, cara? Não vai chegar localizado em português brasileiro, velho. Raidaço, né? Isso eu acho cúmulo, né, velho? Alguns Yakuza, o que que aconteceu? Eles lançaram em inglês e aí depois saiu a tradução, tipo Like a Dragon, né? O Yakuza Like a Dragon. Vamos ver se vai ser assim também, mas ponto negativo é isso, né, cara? Pra... Sim, quem tá ansioso pra jogar vai comprar quando lança, né? Então, é. aí já perde, né? Então, pra quem quer um jogo com uma boa história e um combate maneiro, vários minigames e tal. E uma ambientação do Japão feudal, que eu acho legal, né, cara? O Batalha de Samurai fica aí a dica do Like a Dragon Wishi. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho rapidinho aí, só pra mostrar aí o game novo que tá saindo hoje. Lembrando que ele tá saindo pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series e PC. Galera, valeu demais aí e até, até a, a próxima! próxima.